Alta da Amazônia, ato em inglês, é um projeto binacional, Brasil-Alemanha, que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amatã, o Amatã, a Torre Ato tem 325 metros de altura. Cara, tem número, eu vou sublinhar. E é a maior estrutura de pesquisa desse tipo de florestas tropicais do mundo. Aí está tudo aqui, né? Torre A, tá tudo mais. Está tudo no, no gráfico, né? Beleza. Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo, né? A torre posicionada perpendicularmente ao solo e admita que o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base da torre esteja presa a torre em um determinado ponto cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros nesse caso nesse caso é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a ai meu Deus promete é de aqui vamos olhar a figura ó ele está falando aqui tem 75 metros de distância 75 metros de distância é essa aqui show 75 é essa tá bom os cabos aí tensionados está falando do cabo aí ele fala que a altura em relação ao solo é 100 ou seja aqui 100 metros Tá? E aí, o metro e 50 me diz o que galera? Me diz que é uma questão de Pitágoras, Tio Pit, Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Correto? Por que é teorema de Pitágoras? Porque aqui é um triângulo retângulo. ele pediu esse ladinho aqui, que eu vou chamar de x, que é a hipotenusa. Então, problema de Pitágoras. Interpretei. Ai, meu Deus, Renato. Beleza, interpretei. Como é que eu faço a técnica R? Aí lá no grupo dos 5% eu ensino o macete do pitagórico né a gente só usa dos pitagóricos a gente só usa tá a gente só usa a o Pitágoras a formazinha do Pitágoras em último caso eu vou trazer esse triângulo para cá porque aí fica melhor para a gente ver beleza vou trazer esse triângulo para cá beleza Aqui vale 75, né? E aqui vale 100 metros. Beleza? O que é o triângulo pitagórico, pessoal? Na, o que é que eu ensino? Cara, antes de você... Aqui é o X, né? Antes de você testar qualquer... Tri, antes de você jogar o triângulo pitagórico, que ele vai ser a nossa última arma, você deve testar os triângulos pitagóricos. É especial esse daqui, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, que ele é o que mais cai. Porque geralmente, geralmente, os problemas, eles usam esse triângulo, porque é mais fácil. Ué, mas aqui não está 3, 4, 5, Renato, mas com certeza está um múltiplo dele, ou seja, o que, que eu quero dizer? Ele pegou esses números aqui, o 3 e o 4, e multiplica por alguém para chegar nesses valores. E aí, como é que eu ensino para os meus alunos? Olha para cá, é simples, você vai pegar o 100 aqui, né o 100 e vai dividir por 3. 100 dividido por 3 não dá exato. Precisa nem continuar. Só que como a ordem aqui dos catetos tanto faz, eu vou ver o 4 antes de falar que não é. Vou dividir. Dá para dividir. 100 dividido por 4, isso daí dá 25. Beleza? Você pega e divide mesmo. 100 dividido por 4 dá 25. E aí você guarda esse número. Você vai pegar o 75 e vai dividir pelo 3. vou dividir pelo 3. Por quê? 3 e 4, né? Já foi o 4, foi o 3. E eu vou ver. Se essa conta aqui que eu vou fazer, que eu vou fazer der 25 também, isso significa que ele pegou esse triângulo aqui e multiplicou todos os lados por 25. Beleza? Então vamos lá. Aqui é para você ganhar tempo. Mas treinando, a gente tem o passo a passo dentro do curso, cara, tu bateu, teve aluno que falou: caramba, Renato, caiu 3, 4, 5 eu fiz em um segundo. Porque é rápido. 75 dividido por 3 dá 25. Opa! Deu o mesmo valor, não deu o mesmo valor? Como Vou até voltar aqui. Como deu o mesmo valor, 25 e 25, isso garante que para chegar nesse triângulo aqui, ele pegou o triângulo 3, 4, 5 e multiplicou todos os seus lados por 25. Logo, o valor do x aqui vai ser 5 vezes 25, que dá 125 metros. Não fiz Pitágoras, não sujei a prova. 125 metros, gabarito, letra E. Marco V da Vitória. 125 metros. Show de bola? Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta?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 Parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero